Beija, baby boy. Minha é nha arte, aquela câmera. Que... Te chamo de White eyes Não há vício melhor, avisa a coca. Voado mais que os drones por te estou high. Só para mostrar que boi é. Só para mostrar que boi, Minha hey, amor. Por isso Deus fez-me um picaço. Para entrar na tua vida e pintar -se. My